Bora pra análise sem spoilers Do filme Força Bruta E esse é um filme cheio de ação Cheio de violência e aqui Com bastante humor que é protagonizado Pelo Don Lee. E aqui é uma história bastante Assim de investigação né, a gente vê Aqui a polícia coreana indo pra Vietnã ali pra investigar hum. Um caso ali e perseguir um criminoso Extremamente perigoso. E o diferencial Aqui desse filme é que esse policial Coreano ele usa assim a força Bruta aqui Mesmo estando fora da Coreia, mesmo estando no Vietnã, ele usa assim, a porrada pra resolver tudo. É, é um filme que ele segue bastante uma fórmula assim do gênero, né? Uma fórmula de filmes de ação que a gente já viu em vários e vários lugares, né? Então, Considerando isso é bom a gente saber que o filme ele segue um padrão bem conhecido É do policial bonzinho ali que vai contra o sistema pra resolver o caso E o grande diferencial desse daqui né é Que além de vários elementos ali de comédia o carisma do próprio personagem Ele resolve tudo realmente na força bruta Todos os casos aqui ele resolve com os punhos É realmente o filme ele assume uma contundência bem maior quando esse personagem tá em cena É e sem contar que o filme ele vai em vários momentos aqui pra um lado de humor né Uma, uma comédia assim num estilo bem galinha ofa, assim, ele até beira um pouco aquele esquema dos trapalhões aqui no filme Então o filme ele tem esses dois lados, de ação frenética e também de comédia E há um exagero bem grande aqui, tanto assim, no roteiro, as próprias cenas de ação E também ali nas atuações, são bem exageradas Eu vou dizer que esse exagero ele em vários momentos funciona no filme, né Porque os personagens eles são caricatos, mas pra um lado positivo, eles têm um carisma, assim Então esse exagero funciona, mas em alguns momentos ele acaba indo para um lado um pouco exagerado, um pouco passado Nesses momentos de alívio cômico É, não dá pra levar o filme muito a sério Ele viaja bastante E tem, assim, situações bem mirabolantes É, algumas soluções até são um pouco bobas aqui, né Bem previsíveis Elas vão até, um, por um lado, um pouco de resoluções infantis no filme Até porque ele não tem muito essa preocupação De ser um filme que se leva muito a sério Um né? vilão mesmo É bem caricato, assim Mas dentro de todo o exagero que o filme apresenta Ele coube direitinho é, e o filme, por outro lado, ele tem um aspecto que é de bastante violência e algumas cenas são extremamente pesadas para esse lado da ação, assim, um personagem agredindo o outro, então até nos causa uma estranheza em alguns momentos. É exato, porque ele tem, assim, esse clima bobo, quase infantil em algumas piadas e resoluções, no entanto, ele traz algumas cenas de violência bem contundentes, então, assim, diz, acaba ficando assim, meio de estoa. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, inscreva se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem, assim, tem Instagram, tem Discord, então todos estão na descrição aqui do vídeo, todos os links. E bora dar like aqui nesse e... vídeo também, quero lembrar vocês que vocês podem também se tornar membros apoiadores aqui do Dog Nerd com isso tem acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E o diretor é o Lee sun yang que ele acabou fazendo um filme bem frenético, com cenas de ação assim que não param, a gente não tem muito respiro, ele é um filme bem rápido. É aquele tipo de filme que a gente fica na ponta da cadeira, a gente não vê as horas passando ali, e o filme ele tem bastante lutas as lutas são bem coreografadas, eu acho que um trabalho muito bom da direção nesse aspecto, né? O filme, ele realmente não para. Inclusive, tem um momento ali do filme com um plano sequência ali numa luta que é bem difícil de gravar. Essa cena ali, ela é espetacular, ela é toda ambientada ali num ambiente fechado e a gente vê que a câmera vai passando ali pelos ambientes, pelos quartos diferentes da casa, os atores ali vão se estapeando ali, vão fazendo aquela coreografia de luta, tudo isso sem cortes. É, aparece um voando em cima da mesa, o outro desmaiando no soco, assim, é uma grande loucura. Que, aliás, ficou muito boa de acompanhar, e o destaque de atuações aqui, eu acho que a gente tem que falar bastante, é do Don Lee, né? Que ele é um cara que dá um show aqui de carisma, realmente ele rouba toda a atenção do filme. Ele consegue fazer a gente se afeiçoar muito rápido ali ao personagem, que é aquele bruta montes, grandalhão, assim, bruto, mas com um coração super mole. Então, assim, a gente realmente gostou muito desse personagem. E, aliás, né, muito responsabilidade do Don Lee, esse filme dá certo também, né? Porque o filme, ele poderia ser muito brega, né? Ele tem um lado bem violento de luta e, por outro, ele tem um lado bem pastelão, Assim, de uma comédia bem zorra total mas o carisma ali do Don Lee faz ele circular bem por esses dois estilos de filmes, né? e a classificação indicativa aqui desse filme é de 16 anos É esse aqui, assim, resumindo, ele é um filme bem divertido, com muita porrada ali, com, assim algumas cenas muito mirabolantes que vale bastante assistir, Bom, então a gente recomenda esse filme pra galera que curte esse estilo de filme de ação assim com bastante porrada e alguns toques de comédia também, e esse aqui é um filme distribuído pela Paris Filmes que está